Vamos filmar aqui Olhos d'água Vamos é ver um lugar muito bonito Onde Fez aniversário A menina dias 15 anos Só de um aniversário dela é Obrigado Passou dentro da cidade. Tem, tem a a de café. Tem. A lavoura de café está aí. Vou procurar de café. Tem. Mas aqui é o caminho A terra está batida E também ah. Lá é contramão Aqui que área bonita, verde, Muito bonita Aqui lá é contramão Que você tem lugar obrigatório Olha que beleza ah. Aí, ó. Eles estão buscando água aqui. Ó. Muito bonito. Salão de festa. Olha os caras Tem um brejo, rapaz! Tá boa! Coisa rara! Tem que preservar esse brejo ali, Tá boa! Ai, que bonito! É, é o um salão de festa! caminhão ali, pegando ar Eu vou pra frente bem sinalizado a ah, tá boa Da terra. Olha que legal bonito. o moço tá limpando o dentro. Acho que já almoçou. Vamos comprar essa, essa área que boa. Moço, dente Aí, ó. Pai bom? Você tá jóia? Tudo Eu vim aqui numa festa aqui de 15 anos, uma amiga minha. Tudo jóia? Eu falei, uma hora eu vou passar lá para tirar umas imagens de dia. Que lugar ah. bonito, né? Ah, Não tá. tem problema não? Não, não, não tem tá, não. Tá, não, pode. Que, de quem que é essa área? Você aqui é do Dr. José Vanner Pedigone. Ah, o Vanink. O Vanim. Aonde Isso. que eu encontro ele? Maninho, ele tá... Ele mora ali na, na, na, no Parque dos Lima, ali? É, falei com a irmã dele agora, a, a Lourdes. A Lurdinha? É. <risos> Ela é casada com o primo da minha esposa. É, com o Paulo. Eu falei... É, o Paulo. Paulo Ponce. Isso. Aí eu, eu, eu não sabia não, rapaz. Então... De deixa eu, eu filmar aqui, ó. Olha que lugar bonito. Eu posso só dar uma viradinha, eu quero conversar com você mais. Ou não, pode sim. Eu fui, eu, fui, eu fui candidato a vereador e eu também Só que eu era do PTB, era do BDP Eu ah. fiz amizade quando eu tinha cabelo Isso é há 35 anos atrás Vixe, Aí, ó, não, Eu que... também tinha, mas... <risos> Ei, já o meu até... eu já perdi também, nem sei pra onde tá qual que é seu nome é É João? João Ô João, vou só dar uma viradinha aqui Mas é. que coisa boa ficar sabendo disso, viu, do Vaninho hum. né? oh, pô, Aqui só, só virar aqui ah, pode, pode um é. estacionamento aí, virando é. aí, ó. Eu vou só tirar uma imagem. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, entra aqui, senta aqui comigo. Vem aqui bater papo aqui com a gente. Você... Aí, ó. Eu não vou... Eu não, não sei se eu vou poder... Deixar essa câmera aqui, porque vai refletir. Oh, rapaz, rapaz é. tá atrás de um... Aí, ó. estão trazendo o gado aí pra você. Você vai... Deixa eu ver, deixa eu terminar. É. Aí... Pedigone, Vaninho, pedigone Profetário assim. Vaninho, você fez a coisa bonita E o João foi lá atender Olá, lá Jô, você vai poder ir ou não? Como que é, como é seu nome mesmo? Ronaldo, pastor Ronaldo. Ô, oh, sou Ronaldo. É. Ronaldo, eu... o senhor é. não importa de o senhor andar e dar uma filmada, aí, eu preciso resolver um negócio de uma bomba ali, de ah, então. Te... Oh, eu Tá até vencendo para lá agora. Eu os cadeiros de roda eu não ando. Ah? 35. anos. que é isso? É, aí ó, tudo da mão. Eu achei é, até a que. Mão. Eu, te... é eu, eu costumo botar o cara aqui dentro, depois que você tá aqui dentro, que eu falo. Tem uns que abrem, querem abrir a porta, E agora não, agora você não pode sair. É. lá agora você não pode sair. É, eu... Ah. <risos> Deixa eu ir lá. Mas não, fica à vontade eu, eu, querido, eu, queria, eu queria até ver se você é corajoso mesmo. De não, andar é, com mas Deus. lixo, pra mim isso aí dá é de menos. É. Falou! É. Obrigado! Olha que coisa boa! Baninho! Aí, ó. Fiz estacionamento ah, é. ele pediu para eu que eu pudesse andar aqui ó. não tem problema não andar só filmar isso aqui ó. ô vaninho parabéns viu ô, lourdes que beleza de, de de espaço né vou até vou girar aqui ó estacionamento amplo as pessoas aí ó meu colega, médico da hemodiálise. eu vou até filmar essa árvore aqui, quando vou dar mais um, um, um voto que eu gosto de árvore, aí ó, porque tem espaço, aí ó, olha que espaço bonito, parabéns João, obrigado, eu queria ver se você era corajoso de andar comigo, depois que você tivesse trancado a porta, Ele ia fechar aqui. Vai ser assim, agora eu não ando. Como é que você vai fazer para pular? Aí, ó. Tem aquecedor ali à vontade. É muito bonito, muito bonito. O proprietário aqui tem uma irmã que é casada com a prima da meio, com o primo da meia. Aí, ó. Isso aí é muito bonito. Na verdade eu passar ali. Hum. Ah, eu vou filmar aqui porque é onde que eu já passei e depois eu volto aqui para sair. Eu vou filmar não, eu vou filmar de lá agora né? vou virar aqui para descer e vou andar né? parabéns viu aí coisa bonita muito bonita Aniversário político que foi é. mais estacionamento. Chegar aqui perto, aqui não tem marca de pneu de carro, aqui não tem balé. Olha que lago bonito. Tô vendo a Zaca andando lá, eu vou até filmar isso agora. Olha ah, já soltar. Ah, ô, companheiro. Olha ah, lá. Olha ah, o gado. Um lugar desse é bonito. Ah, é. Passando, atravessando lá o... Muito bonito ah. Fala com o João que eu mandei um abraço para ele Obrigado, pastor Ronaldo Obrigado Aí ó eles estão pegando a água aqui é do, é do Rocha É... Val Rocha Chico Rocha Menino dele Aí ó, já estamos saindo Muito bom Muito bobo Hum? É. Vamos ver se a gente chega até lá né? Vou subir já, vou subir vou tomar rumo de carro O gado acho que não passou Olha que lugar bonito! Parabéns, Vaninho. Muito bom! Isso que acontece comigo sempre. A gente vai num lugar e pensa que é estranho e é conhecida, né, gente. Oh. Vai. Falou, meu irmão oh. Chegamos aqui no asfalto Se desligar vai ser Uma unha só que falta Nem medo Muito bom, dia 6 do 7 do 2000 e 22, vou ver se eu tiro essa imagem aqui, olha, olhos d'água, espaço de eventos, muito bonito, é um lugar muito agradável. Muito bonito, parabéns, viu?